Que a gente acabou de descobrir que, na verdade, tem mais de uma. então várias palavras, na verdade. A gente vê esse vídeo no canal do Bruna Miranda e a gente achou legal. E pronto, e veio é, aqui pra fazer. Isso mesmo. Cada um escolheu três palavras relacionadas a um livro e aí a gente vai ver quem vai acertar mais. É tá isso mesmo. Começa. Aí todo mundo vai entender como é. Asas. Já começou? Já. É o primeiro Asas é passarinho. Oh. Ah! Nasci pra esse jogo, velho! <risos> Não foi bom, Sério? Dizer, ah, então eu vou jogar as, um que... As outras eram penhasco e joia. Deu bem. Okay. Mas vai dar certo agora. Então eu vou dizer um que tu... Acho que tu vai acertar. Tá bom, vai. A primeira palavra do livro vai ser... Grécia. Grécia. A Íbia. Mas tem que ser que tu leu. Ai, é que tu, li, li, li, li. Que tu leu esse ah, livro. Ah, tudo ah, mudou agora. Aí okay. que eu não sei mesmo. Tá, okay. Aí piorou. Eu li... Grécia, Grécia, Grécia, Grécia. aula de mel? Eles vão pra Grécia? Eu não sei. Botei, eu tinha botado uma palavra, mas eu acho que vou ter que mudar. Vai ficar mais hum. fácil. Calcanhar. Ah, que eu É, ah, ficou bem. fácil. Agora ficou fácil demais. Vocês perceberam que a gente tá de casaco. Eu tô também. Tá bem frio. Tá fazendo 23 graus de Natal hoje. Tá... <risos> ah, vai Vai, tá Espada. Eu li ou não li? Leu. Ah, e tu, tu leu? Aí você quer dica demais. <risos> né? <risos> já quer saber o que é. Espada é. Eu não falei, não livro com espada, não. Há pouco tem bom muito. Ok, ah, não Ah, aí é outra coisa. <risos> Maria. Tempo. Não consegui olhar nas tanto? Não. Não lembro, não lembro que eu li com espada que tu leu, não existe não. Será é Crepúsculo? O que é Crepúsculo? Que... <risos> Outra, de... outra. Outra, outra. Diário. Não se é. Diário e espada? Não, quem souber já comenta aqui embaixo, porque pelo amor de Deus. Não existe nenhum livro que tem um diário e espada, não. Pode ser que a espada não esteja no livro, mas, ah, merda. mas tem a ver. Espada e diário, juntos. Diário da espada? Não. Eu ia dizer diário de Anne Frank, mas não tem espada. E eu não li o diário de Anne Frank, Não. Agora eu fico em dúvida se tem espada no livro, mas... Merda, esse tempo todo. Mas e, espada e diário fazem sentido juntos. Fazem. Nesse contexto. Mas não sei. Não sei outra. Preciso de outra palavra. <risos> outro com muita garça. Fora. Harry Potter é a câmera secreta. Puta merda <risos> né? tem uma espada mesmo. Eu <risos> não ia saber nunca. Diário, viu? Fui no... uh! Tá, vou continuar. Quer me matar? O quê? Pois então agora vai ser a palavra autoconhecimento. Autoconhecimento? Sim. Eu li? Leu. Não sei se você terminou. Não lembro bem, mas... <risos> Foi fácil essa dica. Autoconhecimento, deca. autoconhecimento, autoconhecimento. Eu leio, porque eu não tenho terminado. Aquela. Aquela. Eu, <risos> eu, vai... eu pensei, é mais pra verdade. Que... É, não. Pode dizer outro? É... Então tu vai saber. Eu acho que eu. É, é, tipo assim, eu acho que eu pensei em fazer sobre esse livro. Porque eu pensei nessa palavra, só que eu não lembro o então livro. Pode ser assim, né? Mas talvez possa ser outro livro. Pode. Vamos ver. Livro. A palavra é livro. Talvez eu tenha sido ruim na escolha das palavras. <risos> Meu Deus. Alto e livro. Eu, eu pensei no Poder esquecer, mas eu não li. É, não li. Qual terceira? Não tem, não sei. Terceira vai ficar fácil. Argentina. Brasileira. É! O <risos> é. okay. Essa foi só falei. Eu não terminei, eu então. Mas terminou, então depois eu lembrei bem. O okay. esse Eu que eu pensei, mesmo. Ah, sou eu, não. É tu. Uh, máscara. <risos> é. Eu sei, eu sei o nome. Como é? Eita fila! Caramba, como é? Né? Aquele que eu tô. Como é o nome? Como é o nome? É, Aquele. como é o nome? Aquele? O que me diz? Eu sei qual é, pô vou dar tá merda. Né? Ai, que ódio, não vou lembrar. vou perder uma chance por você, você causa que eu não que lembro do saber. título. Mas eu sei. Você só vê esse. Mas. Esse... Mas eu sei. O que é aquele. o nome? Caramba, é azul a capa. Ixi, Já é vou dizer que não é. Não sei não então. Não, peraí, vou tentar chutar uma. Isso também, a é pessoa tem que pegar na minúcia aqui, ó. Ixi, é? Então eu não vou saber não. É, vou, então eu vou dizer. É. <risos> Ah, sei lá, nessa poiqueira a segunda, sei não. Assassinato. Assassinato? Máscara? Uhum. Eu não leio esse livro, não. O quê? Ai, Será que é um desses que eu botei aqui? <risos> não sei isso. Os sonhos da Hiena. Não Foi? Tem uma máscara? Eu não lembrava de ter uma máscara. Se a... Oxi, a história dela é sobre isso. Tá bom. Você tá ah. burro, não? Ai, meu coração chega, bateu agora. O <risos> quê? Okay. Graças a Deus, o okay. quê? Pois então, eu vou dizer o próximo. Vai. O próximo é um livro que todo mundo ama. É... Manipulação. Treta. É, é tá é grande. Que... Mas você tá muito vago nessas palavras. Não, mas é, o, o livro é isso? Manipulação. É tipo isso? Eu li, né? Eu manipulação, muito. manipulação, manipulação. Meu Deus, dá um granco na cabeça. Segunda palavra, você tá muito hum. vago. Ah, tá tudo bem. Fui bem específico. Né? Eu posso dizer uma palavra mais fácil ou uma que fica mais ou menos no mesmo nível do meu filho? Mais pensado. fácil, não é, Ah, é, você vai acertar. Primeiro: <risos> casamento. Tá vendo? Porque a só é que é mais um eu, você sabe o livro. É mesmo: casamento, manipulação. O, o, o casamento que vai na minha cabeça é a Ludmel, de, de novo. Casamento, manipulação, garoto voar... O quê? Tá! Meu Deus, tem um casamento. O caso você acabou de dizer. Ah, é? Você é tá. <risos> <risos> tu não fala nada? Eu fiquei só, ah, ela não vai dizer o okay. quê? <risos> A outra palavra é suspenso. Meu Deus, sério, você é muito ruim. Eu não ia no Disfarce. Sério. Sinal muito disfarçado. Ruim. Peguei no seu cabelo, você disse. Eu, eu... É, peça. Que é que tem a ver, é, sei lá. É, extraordinário. Tem uma peça extraordinária, não é? Escola. Sim, e extraordinário. Peça e escola, tem uma peça. É, é extraordinário. Então não pode não ser mais nada. puta de <risos> Claro que é. Escola, tem uma peça? Uhum. Não é extraordinário? Não. Ah, só pode ser estranho na minha, na minha cabeça, uh -uh. assim, na minha opinião. Uh -uh. Mas você tem outro livro, então vai ser... Tu leu? Ah, oh, eu, eu tô sendo muito legal nas minhas dicas. Agora, se eu falar a terceira, eu acho que você sabe. Sim, porque pela segunda, de fato, não estou para saber. Mas vou ter que chutar uns aqui. Pode chutar vários? Pode, ah, chutei. Sei lá, é... mais é coisa? Peça escola? Uhum. -huh. Claro tô vendo, então. é muito óbvio na minha cabeça, é o que eu sei. Tem uma peça na escola. Eu uh -huh. Só pode ser pode <risos> na minha cabeça. Eu acho que é um young Não, young é, na, na escola, na minha cabeça, é também o Younger. Não. Né? Pois então, você agora acabou com todas as minhas expectativas de vencer isso aqui, Pode okay? Posso dizer, tá sério? Pode, que eu não tô sabendo. Aranha. Aranha? Piorou! <risos> Alguém não. sabe isso? Por quê? Não, pô. Pelo amor de Deus. Eu peças... fico muito... Branca. Ah, tá essa escola Aranha George. Ah, é? <risos> ah, lembrei. Caramba mesmo, tinha umas peças. Não lembrava. Tá, jovens. Aí você... <risos> Jovens, pelo amor de deus, Norbin. assim você não me ajuda? Quer uma coisa mais vaga que esse jovem? Não, mas na próxima você vai acertar. Jovens, mentirosos. Não, não é mentirosos Segunda é sanatório. Ficou fácil, ficou na cara. Quem sabe? Ninguém sabe. O que é aquele? Sanatório. Sanatório. Tem é sanatório? Ah, tem alguma coisa na Talvez sim, talvez não. Maradá Existe sanatório lá, né? Existe! É. Ele é até no começo do livro que tem. Se você acertou antes da gente, antes das capinhas terem aparecido aqui, já deixa aqui embaixo, porque a gente quer saber. Na verdade, na edição nem vai dar pra perceber, né? Mas enfim, a gente demorou um pouco, talvez. <risos> Lembrando que se você tem este livrinho aqui, este ou na vida do Teseu e está tendo um projeto sobre ele que estamos lendo, né? Então dia 30 vai ter a primeira live, então acompanha nas redes sociais que aos poucos a gente vai dizendo o que tá rolando. E principalmente para quem é de Natal, agora sexta-feira, dia 28 de abril, vai ter Mochilão da Record no shopping Midway Mall então a gente vai estar tá lá, quem quiser encontrar com a gente aparece, que vai ser muito bacana igual nos outros anos. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Você vai é? fazer um extra? Por quê? Passou de ser certa? Tá bom. A primeira palavra é. bolo. Hyperbolo house. Hyperbolo. Okay. Oh, a segunda palavra é bolo, a terceira é bolo. <risos> Ai, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, eu amo. Okay. Baseado em fatos reais. Ah, não, tu leu também, né? Okay. Não, é baseado em fatos reais, não.